Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da Palavra de Deus, preparada para o seu crescimento espiritual. Olá, seja bem-vindo à sessão de cultos gravados da nova geração. Para nós é uma oportunidade muito grande poder usufruir da tecnologia, de tudo aquilo que temos disponível para poder alimentar a sua vida espiritual e o nosso desejo é que ao ouvir esta mensagem você verdadeiramente possa ser cheio cheio da palavra de Deus se sentir alimentado e fortalecido para continuar firme na sua vida com Deus muito obrigado pelo seu prestígio, pelo seu carinho e que Deus abençoe a sua vida grandiosamente por favor, ao final dessa mensagem escreva para nós, dizendo como Deus tem abençoado a sua vida através do nosso ministério Assim, você vai estar também nos abençoando e nos encorajando a continuar nessa jornada. Que Deus abençoe o teu coração e eu espero que você desfrute desse momento teu com Deus. Ah, Bem-vindos também todos aqueles que nos acompanham de longe. E that aqueles que nos acompanham de longe. Que Deus abençoe seu coração, sua alma. God bless your heart and your soul. E que você possa, hoje, encontrar refúgio para o seu coração. That you can find for your, for your heart. Amém. Vamos fazer uma oração uma vez mais. Let's pray one more time. Pai, eu te louvo nessa noite pela tua graça e pela tua bondade. te louvo nesta noite pela tua graça e pela tua bondade. Oh Deus, nós te bendizemos nessa noite, porque tu és santo. And we, we Lord you are holy. E nós dependemos de ti, Senhor. And we upon you, oh Lord. Por isso, o Espírito de Deus vem neste lugar com o teu fogo, com a tua bênção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, dá Senhor Deus um coração aberto para a tua palavra. Give us an open heart to receive your word. Para a glória do Senhor. For the glory the Lord. Em nome Lord. de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amém. Amém. Bem, apesar de que nosso tema hoje não é falar sobre sonhos. But today we're not e não é aqueles sonhos que, quando nós estamos dormindo. Uhum. Mas uh, quando, quando nós, servos de Deus ou não servos de Deus, todas as pessoas têm sonhos. Você pode lembrar de um sonho que você tem? Diga aí, pensa aí, rapidão. E pense agora qual é sonho que você tem, Nathan? What kind of a dream have you had? Ele está saindo fumaça da cabeça. Viajar para outros países. To other ok. And doing the Lord's work. Ok. Quem mais tem um sonho que quer falar? Dream Todo like mundo to tell com medo us? de falar o sonho, olha Everybody's só. To tell about your Por que você tem medo de falar dos sonhos? Por que nós temos... <risos> Talk about our ah, fala aí, o sonho do é Davi, o sonho é do Davi, casar. How about David to... É um deles, viu só? Foi uma revelação agora. De <risos> Mary? É. -huh. <risos> ok. Eu quero que, que você abra a sua Bíblia em Lucas. Então, abrime sua Bíblia para o livro de Lucas. No capítulo 8 de Lucas. Cap chapter 8 de Lucas. Amém? Quem não tem Bíblia, irmãos, compre uma Bíblia. If you don't have a Bible, buy one. É bem barato uma Bíblia. É um dos bons investimentos que você faz para a sua vida. E leve a sua Bíblia para a igreja, mas não é para ela se converter, não. É para você ler. E leia em casa também. And read it at home too. A Bíblia, é a, de a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Amém. Uh, Lucas 8 a partir do versículo 40, nós vamos ler do, alguns versículos aqui por enquanto. Ok. Luke chapter eight and starting at verse forty we're going to read just a few verses here together. Amém. Amém. Quem encontrou diga amém. Quem não encontrou diga misericórdia. Ok. Versículo 40 de Lucas 8 diz assim Aconteceu que quando voltou Jesus a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Then a man came named Jairus, a ruler of the synagogue, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house, porque tinha uma filha única, quase de doze anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. because his only daughter, a girl of about twelve, was dying. as Jesus was on his way, the crowds almost crushed him. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ah, aliás, deixa eu saltar esse texto. Vamos para o versículo 49. Okay, and, and 49. E estando ele ainda falando, preste atenção. Agora ele já está, ele, já, ele ainda não está na casa de Jairo. Então, estando ele ainda falando, chegou um dos um dos do príncipe. Da sinagoga, alguém de lá da casa dele dizendo: A tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead, he said. Don't bother the teacher any more. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas. Crê somente, e será salva. Hearing this, Jesus said to Jairus, Don't be afraid just believe and, and uh, be healed and she will be healed e entrando em casa a ninguém deixou entrar senão a Pedro, a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina and when he arrived at the house he did not let anyone go in with him except for Peter, James and John and the child's father and mother e todos choravam e apranteavam e ele disse não chores não está morta, mas dorme. Meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. Stop wailing, Jesus said. She's not dead, but asleep. E riam se dele, sabendo que estava morta. And they laughed at him, knowing that she was dead. Mas ele, ele pondo-os todos para fora e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: Levanta-te, menina. But <coughs> excuse me. <coughs> But he took her by the hand, and he said, My child, get upírito up. voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Her Spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Amém? Queridos, é, é muito importante nós entendermos é, um pouquinho sobre essa questão de sonhos. É, é que algo sobre sonhos. É, sempre na nossa vida nós somos movidos através de alguns sonhos de esperanças. e esperanças. Always in our lives, we're driven by certain dreams and hopes. Coisas que nós temos hoje talvez são coisas que nós temos sonhado há muitos anos atrás. Talvez algumas coisas são até mais do que aquilo que nós temos sonhado. Por exemplo, A Gileuza nunca sonhou em ter um marido tão bonito como ela tem hoje, né? looking as this one. Então, algumas coisas são mais do que aquilo que sonhamos. So, Mas existem algumas essas coisas que, que nós chamamos de sonhos. Muitas delas são é Deus quem coloca no nosso coração. E algumas alguns outros sonhos são sonhos da carne. Some, some their, Mas o que eu quero que você entenda é que às vezes nossos filhos são os nossos sonhos. E, às vezes, por exemplo, quem ainda não é pai, talvez não saiba do que eu estou falando. Mas alguns que ainda não são pais, eles desejam ser pais. E eles, muitos, muitas mulheres têm o sonho de ter filhos e filhas, etc. E muitas mulheres têm e eu quero que você veja agora a figura desse, desse homem que a Bíblia conta a história. Esse homem era alguém da sinagoga. This man was of the Mas não era qualquer um da sinagoga. But he wasn't just from the Ele era o principal da sinagoga. He was the Or principal person of the, of the synagogue. Era o chefe lá. He was the head of the era um mestre, era alguém que ensinava também. He was the He was the one that e se nós pudéssemos hoje fazer uma comparação, podemos dizer. Que ele era o pastor da igreja. He was probably the pastor of the church. <laughs> E ele tinha uma filha. And e a Bíblia diz que essa filha era a única filha. That was only e era uma menina que tinha apenas 12 anos nessa época. And that years old at that time. E eu quero que você pense comigo, se você tivesse uma filha e uma filha de 12 anos de idade somente. E eu gostaria de você seguir comigo, como se você tivesse... A, a daughter of, of 12 years only, of only a single daughter of 12 years old. E o que, que você pensaria dessa filha? Eu acho que naturalmente você teria muitos sonhos para essa sua filha. Não é verdade? That true? Por exemplo, a Sirlene tem uma filha. For example, a has a, uh, a daughter. E a Sirlene tem muitos sonhos para a filha dela. And she has lots of dreams for her daughter. Mas naquele momento estava acontecendo algo terrível. Aquele homem tinha a posição que tinha Mas ele tinha somente uma filha. E a Bíblia diz que a sua filha estava muito doente. Mas não era uma doença qualquer. O texto diz que ela estava quase à morte. E é interessante porque eu imagino que naquela circunstância, it's I, I can imagine, in those talvez todos os sonhos que aquele homem tinha para a vida daquela filha estavam a ponto de morrer com aquela filha. Toda a esperança tudo aquilo que ele havia pensado, tudo aquilo que ele havia planejado, estava a ponto de morrer. Você já teve um sonho morto? Quantos já tiveram um sonho morto? How many ever had a dead dream? Deixa eu explicar o que é um sonho morto. Explain what a dead dream is. Um sonho morto é algo que você diz assim, isso não vai se realizar mais. É impossível de acontecer. impossible De repente você pensou em tantas coisas. And all e não, não aconteceu. And they didn't e você não vê nenhuma possibilidade de acontecer. Agora a pergunta é diferente. Alguém aqui tem um sonho que está a ponto de morrer? And then, and kind of Eu quero que você pense não só em um filho, numa filha. Mas eu quero que você pense em todos os tipos de sonhos da sua vida. Mas Enquanto você pensa, eu quero que você acompanhe comigo aquilo que essa história traz. Essa história fala que Jesus tinha acabado de chegar. E a Jesus had just finished arriving. E de onde Jesus veio. Where did he come from? Jesus, Where did Jesus come from? Jesus tinha ido a uma outra cidade. had gone to another city. E Jesus tinha libertado um homem, endemoniado naquela cidade. E quando Jesus volta, havia uma multidão esperando por ele. Era muita gente. There was lots of people. E havia pessoas de todos todo jeito. And there were all kinds of todas aquelas pessoas tinham um sonho. And all those people had todas aquelas pessoas estavam procurando Jesus porque queriam que Jesus fizesse alguma coisa por elas. E todas aquelas pessoas estavam procurando Jesus because they were for Jesus to do for them. Mas aí vem o pastor da igreja. But here came this, this pastor from the church. E ele que também quer encontrar Jesus. Jesus. Mas existiam muitos obstáculos obstáculos a serem vencidos. But there were lots of ob obstacles that had happened. Quais os obstáculos que ele tinha que vencer? obstacles, obstacles that he had to overcome Quais eram os obstáculos? Você já parou para pensar What are the obstacles? Você está com é a Bíblia aberta? And with your Bible open. Acompanhe comigo. And follow along with me. Preste atenção. Pay attention. Havia algo que ali era um obstáculo imediato. And there was something there that was an immediate obstacle. Era a multidão. Eram as pessoas. Todos queriam ver Jesus. Todos queriam tocar em Jesus. Todos queriam receber uma bênção de Jesus. E todos estavam esperando algo mestre. então chega o pastor da igreja. E sabe o que as pessoas geralmente pensam do pastor da igreja? Que o pastor não precisa. O pastor já está muito perto de Jesus. Eu imagino que era mais difícil para aquele homem chegar perto de Jesus do que qualquer outra pessoa. Então Jesus que qualquer outra pessoa. Mas existem outros obstáculos que você não vê aqui nesse texto. Text. A maioria das pessoas que iam à sinagoga. Quem eram essas pessoas? Você sabe? Eram os religiosos da época. Quem eram os, os religiosos? Eram os fariseus. Eram os, fariseus. Eram os saduceus. Havia outros grupos menores que não, a Bíblia não fala tanto. E sabe quem eram essas pessoas? Eram críticos de Jesus. Eles, eles viviam olhando para Jesus. Eles viviam. Mas não era para seguir Jesus. Não era para obedecer o que Jesus ensinava. Mas para criticar o que Jesus fazia. Para condenar Jesus. Para encontrar um defeito em Jesus. Para encontrar alguma coisa que pudesse acabar com a popularidade de Jesus. E algo que eles pudessem encontrar e o que que agora o pastor da igreja vai fazer procurando Jesus? And so what was this pastor going to do that he was uh, seeking Jesus? <risos> Todas as pessoas iriam olhar para ele. And all of them looking at him. Iriam dizer o que é que ele está fazendo aqui? And they say, what's he doing here? Até ele? And even him. Que que é isso? What is this? Meu Deus! My Lord. Então, nós poderíamos dizer que um grande obstáculo para aquele homem so a huge for that man era a crítica que ele poderia enfrentar. Is the that he had to de quem? Of who? Você sabia que as, os maiores críticos nossos não são do lado de fora? A maioria das críticas vem de dentro. Most of the come from igrejas que criticam igrejas pastores que criticam pastores and pastors e, e o, todos parece que olham uns para os outros esperando que o outro caia em um de, um, em um problema para poder ele subir infelizmente essa é a verdade Uma, um outro obstáculo talvez era o orgulho And another obstacle was pride. E havia, queridos, também o desespero de pensar que não haveria mais esperança para sua filha. Mas quando nós estamos esperando algo de Deus, And, but when we're waiting for something from God, parece que tudo coopera Contra aquilo que nós estamos esperando. É assim ou não é? Quantos estão esperando algo de Deus? Quantos estão aqui dentro dessa sala? Aqui? Porque tem gente no Brasil, tem gente em vários lugares. We have in and many other Vem para cá porque aqui Deus quer falar com você. Queridos... Havia um tempo precioso que não deveria ser desperdiçado. É, havia um tempo precioso que não deveria ser desperdiçado. E, mas ele deveria vencer todos aqueles obstáculos. Mas ele tinha que... He had to all of these qual era a sua esperança a esperança dele era que ele pudesse falar com Jesus, Jesus. e Jesus pudesse fazer alguma coisa pela filha dele mas ele ele tinha uma consciência que ele ele sabia que a situação era grave e o Qual foi o convite que ele fez para Jesus? And what was the invitation that he made to Jesus? à minha casa. E ele ele esperava que Jesus fizesse algo por ele realmente. And he really was hoping that Jesus was going to be able to do something for him. Mas ele tudo isso envolvia tempo. E é interessante que quando ele fala com Jesus Jesus Jesus diz ok eu vou na sua casa. ok I'll go to your house. Mas o que que acontece no meio do caminho? É exatamente o texto que nós não lemos. É interessante no versículo 43. And it's interesting in in diz ali que quando Jesus estava indo, no finalzinho do versículo 42, and, and what? <risos> no, no final do versículo 42, right 42, fala que Jesus estava indo à casa de Jairo. That, that Mas aí no 43, o que, que acontece? And 43, Uma mulher que tinha um fluxo de sangue resolve tocar em Jesus. E havia Who wanted to touch Jesus. E o que que aconteceu? And what happened? Jesus para. Jesus stopped. Eu imagino o desespero de Jairo, irmãos. Can you imagine the uh, the, the uh, desperation. desperation that Jairus had. Senhor, pelo amor de Deus, vem na minha casa. Lord, for the love of God, come to my house. <laughs> minha filha está morrendo. My daughter is dying. Quando nós estamos desesperados por algo, irmãos, For... <laughs> parece que o tempo não passa. It just seems like the time doesn't move. Nós queremos a bênção. Para agora. Right Para hoje. For today. E parece que Deus não vem. And it just seems like God come. É ou não é assim? That way? Você tem um sonho. You have a dream. E quando você parece que está perto do seu sonho, ele sai entre os seus dedos. E quando pensa que está perto sonho, ele deixa Talvez é uma cura. Talvez a libertação. Talvez a libertação de alguém. Talvez um sonho da sua vida. Aí vem uma mulher com um problema. E para Jesus no meio do caminho. Right of the, of Jesus para como se nada tivesse acontecendo. And, and Jesus like Diz, alguém me tocou. E os discípulos dizem, mas Senhor, a multidão te aperta e tu vem dizer que alguém te tocou. O discípulo a multidão está se apertando. O que, que é isso? Irmãos, mas a Bíblia não menciona que já ele falou nada. Mas aí é interessante que. Jesus está cuidando daquela mulher, está conversando com aquela mulher. Woman, porque o texto fala que ela falou para Jesus o que estava acontecendo. Jesus, on, Jesus responde àquela mulher. And, and to the woman, mas é interessante que aqui, enquanto Jesus ainda está falando, Jesus, was talking, Jesus está atento. Jesus was attentive. He was Veja o versículo 49. Look at 49. Olha só, o que, que diz o versículo 49, irmãos? What is it say in 49, brothers and sisters? Você está com a sua Bíblia aberta? If your Bible is open. Lucas 8:49. Lucas, Luke. 8:49. <risos> Estando ele ainda falando, o que, que Jesus estava fazendo, irmãos? While Jesus was still speaking, what was he doing? que, que ele estava falando, o que ele estava fazendo? Ainda estava falando. What was, he speaking? What was he saying? Aí o que que aconteceu? And Chegou alguém lá da casa de Jairo. So, somebody uh, from house came up. O Que que essa pessoa falou? Hã? Pode falar mais alto. A sua filha está morta. Your dead. O que mais que essa pessoa falou? Hã? Não incomode mais o mestre. Don't the <risos> Parece que no meio do desespero ainda tem alguém que vem te trazer mais notícias. Você pensa assim, acho que agora eu já sei de tudo que é ruim que poderia acontecer. That could Aí, de repente, vem alguém te dar uma notícia ainda pior. O <risos> que que faz com a sua esperança? And what to your hope? Destrói a sua esperança. It your hope. Destrói os seus sonhos. It your Se fosse você, o que você faria naquele momento? Hã? <risos> o, o Nathan dava um murro santo, né, é, Nathan? Nathan what? Murro que S sai S do pulpo <risos> tem que ser santo, né? <risos> holy punch. <risos> what? A holy punch. A holy punch, ok. <risos> Veja well, <Nathan>. bem. <risos> se alguém falasse para você, não incomoda mais o mestre. What if somebody says to you, don't bother the master anymore? Você viraria, muitos de nós virariam as costas para Jesus e iria embora. A lot of us would just turn around and leave. Iria chorar. And what? Iria chorar. And we would leave crying. Mas sabe o que que acontece? But you know what Mesmo que Jesus esteja falando com alguém. Even while Jesus was talking to somebody else, ele escuta a tua oração. Ele escuta quando o inimigo vem, te a... vem perturbar a sua vida. Diz que ele ainda estava falando, ele ouviu o que essa pessoa falou. E o que foi que ele disse? Versículo 50. Jesus, porém, ouvindo... Hearing this, Jesus said, Respondeu dizendo: Não temas, crê somente. Jesus disse a Jairus: Don't be afraid, just believe. Vamos falar juntos: Não temas, crê somente. Agora diz para a pessoa que está In em inglês, não, please. Don't, don't be afraid. Don't be, be afraid. afraid. Just believe. Just believe. Agora fala para tá assim, então, a pessoa que está perto de você, inglês ou, ou português, espanhol, japonês, russo. Fala em russo, aí, mano. Né? Diz, assim, like. diz assim, olha, não temas, creia just, somente. Just say, don't be afraid, believe. Okay? Just believe. Sabe por que que eu peço para você falar para outra pessoa? Porque eu creio, irmãos, que quando nós falamos algo Existe uma unção de Deus há poder nas nossas palavras. Because I believe that when we tell someone else, we feel the emotion, we feel the uh, the, power. the power of God. Tem unção de Deus aí. And there's the, the anointing. Anointing of God there. Sabe, uh, às vezes você fala isso para alguém que realmente está precisando ouvir. And sometimes you're going to tell, tell that to somebody who really needs E você não está inventando nada. And you're not inventing it. You're not making it up. Foi Jesus que falou isso. Because Jesus said this. Não temas. Don't be afraid. Crê somente. Just believe. E ela será salva, ela será curada. And she will be healed. <risos> Sabe o que, que Deus está falando o seu sonho nessa noite? E you know what está you about your dream tonight? Não temas, creia somente. Don't be Just Mas como assim, pastor? But, como, pastor, but, como how é? is that, pastor? O meu sonho já morreu. My, my dream is dead. <risos> Mas quando o mestre, autor da vida, fala. The, the speaks, é outra coisa. It's thing. É diferente. É totally different. Você já, já viu falar de Abraão? Have any of you heard of Abraham? Deus mandou Abraão sacrificar o próprio filho. God sent Abraham to sacrifice his very own son. E você acha? Você duvida que Abraão ia matar o próprio filho? And you think that was kill his own son? E por que que ele ele tinha essa convicção? And why did he have that conviction? A Bíblia diz porque ele tinha consciência. Because the Bible says it's because he had a que Deus podia levantar o Seu Filho de volta até das cinzas. Cris, nós precisamos crer mais em Deus. Eu vou mudar a frase, eu não vou falar crer mais em Deus. Eu não vou dizer que nós devemos crer mais em Deus. I'm not say to more in God. Mas nós precisamos crer mais em Deus. Crer somente em Deus. <risos> Estou entendendo a diferença? Porque se eu falar que nós temos que crer mais. Significa que a gente pode crer mais ou menos. It means that we can more or less. Mas ele não quer o nosso mais nem o nosso menos. But he want our more or our less. Ele quer o nosso todo. Ele quer o nosso total. Entendeu? Ele quer tudo. He wants all of us. Você crê all of nisso? Do you this? Jesus não está tão ocupado que não possa te ouvir? Jesus so, so busy that he can't hear you. Ele te ouve. He can hear you. Enquanto ele está curando na outra casa, ele está te ouvindo. And while he's over here curing somebody or healing somebody in another house, he can still hear you. Enquanto ele está trabalhando na vida de outra pessoa aqui, lá no Brasil, está trabalhando aqui nos Estados Unidos também. E while he's over here working in in this country, he's working in Brazil or in this country too. Não importa. It doesn't matter. Ele trabalha. He works. Ele faz as coisas. He does these things. Jesus então chega à casa de, de Jairo. So Jesus at the house of Jairus. Irmãos, e eu quero que você preste atenção onde ele quando ele entra na casa. So pay he goes into the house, ele encontra um cenário desanimador. He, he came up a upon a scene that's uh, que, que ele vê? And what is it he saw? Tristeza, Sadness, Morte, death, Pessoas chorando. E Jesus, quando ele fala das realidades espirituais, when Jesus, when the, the as pessoas riem dele. And eles they, they just laughed at him. Jesus disse: assim, ah, não precisa chorar não, porque a menina só está dormindo." Jesus diz: "You don't have to, to, to cry. He's just the, the girl is just sleeping." Diz que eles riram de Jesus. And it says that the people laughed at Jesus. Porque eles sabiam que a menina estava morta. Because they knew that she was dead. Mas Jesus então ele ele toma uma atitude que parece um pouco estranha. O kind of que que ele faz? Ele Põe todo mundo para fora. He, he sent out. Só fica lá três pessoas, cinco and pessoas. Sorry, cinco. Só fica lá cinco pessoas. And there, only five that in there with him. Quem são essas pessoas? Who are these Pedro, Tiago, João, John, o pai e a mãe da menina. And the and the the Por que girl? Jesus faz isso, irmãos? And why did Jesus do that? Porque Jesus, irmãos, Deus age onde há Fé. Because, because God works where there is faith. ele sabia que muitas aquelas pessoas que riram dele não criam que ele poderia ressuscitá-la he você sabia que às vezes a, a, algumas pessoas se tornam um, um, um tropeço para nossa fé do you, do you understand that some people can actually be a, a, a, blocking, a stumbling block For our faith, think. porque às vezes você quer orar, às vezes você quer orar, mas se você está perto de alguém que você sabe que não crê, But you're next to that como é que você fica? How do you feel? Você já fica um pouco mais mais quieto, né? And so you kinda, you get quiet. É ou não é verdade? Is that true? Não é? Você você, o espírito de Deus vem enche o seu coração. So você quer falar em línguas estranhas. In, in, in e aí você já sabe que aquele irmão ali já não crê. You know that, hey, that really aí você já cala a boca e já não fala mais nada. So you o espírito de Deus fala assim: ora por aquele ali. And the Spirit of God says, pray for that one over there. Coloca as mãos sobre ele. Mas você sabe que ele não crê? But you know that he doesn't believe. Você vai? Do you go? Tá vendo? See what it, see what it is. Às vezes nós estamos numa reunião de oração assim, Deus está querendo mover. And sometimes we're in a, a prayer meeting and God really wants to move. Mas tem alguns que estão assim, eu quero ver. And some of us are like, yeah, I want to see this. Eu vou ficar com o olho aqui bem aberto que eu quero ver se isso vai ser de Deus mesmo. Says, I'm going uh, keep my both my eyes open and see if this really is God. Que se, se acontecer alguma coisa aqui eu quero ver. And if something happens here, I wanna see it. O <laughs> que, que é isso? What is that? Incredulidade. Un, and, uh, unbelievable? No. Uh -huh. Disbelief. Disbelief. Disbelief? Unbelief, is there unbelievenous? <laughs> unbelievenous? I'm not sure. <laughs> no. <laughs> Doubt. There you go, Nathan. <laughs> Jesus então faz, tomou uma decisão radical. And so Jesus took a radical decision. He made oh, a radical Fora, decision. todo mundo que vocês que não crê, sai fora aqui, ó. Se And ficar... he said everybody out. Everybody out. Everybody that doesn't believe, oh, get out. você vai ficar rindo aqui, então é o seguinte, sai fora. Now, if you're going to be laughing, just get out. Jesus, eu quero que você preste atenção numa coisa. So, pay attention to something here. Uh, algumas pessoas na Bíblia, Some of the people in the Bible, uh, pelo poder do Espírito Santo de Deus, tiveram, oraram por pessoas que ressuscitaram they prayed for someone who was uh, resurrected okay uh, mas cada vez que Jesus orava para alguém para ser ressuscitado but every time that Jesus prayed for someone who was resurrected era diferente it was different. Só teve uma vez There was only one time que Jesus orou pela ressurreição de alguém that Jesus prayed For the resurrection of someone. Você lembra quem é? Você lembra quem é? Huh? Lázaro. Lazarus. Mas vocês sabem como é que Jesus orou? But do you know how it is? What, how it was that he prayed? <risos> Ele disse assim, Pai. Said, eu estou Orando, vamos assim colocar, estou pedindo. Says, I'm, I am here Aliás, ele diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Ele diz: Father, eu sei que tu me ouves. <risos> Mas eu estou falando essas palavras para que eles creiam em ti. Mas eu estou dizendo essas coisas para que eles creiam Em ti. You, então. A única razão que Jesus orou quando quando foi ressuscitar Lázaro foi somente para testemunhar de Deus. Aí depois que ele orou, o que foi que ele falou? Hã? Vamos lá, os crentes que lê a Bíblia. Lázaro! He said Lazarus. Sai para fora. Come out. Aqui Jesus pegou na mão da menina. Here he took the hand of the girl. Que foi que Jesus falou? And what was it Jesus said? Hã? Levanta. Menina, levanta! Girl, stand up. Por que que eu estou falando isso? Porque Jesus é o autor da vida, irmãos. Because Jesus is the author of life. Ele disse assim: Eu tenho a vida. He says, I have life. E eu a dou a quem eu quero. And I will give it to whoever I want. E a Bíblia diz que Jesus, depois na ressurreição, ele conquistou a morte. He conquered death. Mas somente ele poderia conquistar a morte, irmãos. Eu estou dizendo isso porque muita gente diz assim, mas muitos da Bíblia já ressuscitaram também. Say, well, e muita gente duvida que Jesus é Deus. Jesus mas ele aqui, na casa dessa menina, ele não colocou as mãos e orou, e orou, e orou. But he didn't put when he went to the girl's house he didn't put his hands on her and pray, and pray, and pray. Não, Ele disse: Menina, levanta. stand E o que aconteceu, irmãos? O espírito da menina voltou para ela. The spirit of that girl went back into her. Quando Deus dá uma ordem, order, todas as coisas voltam para o seu devido lugar. All the Se Deus der uma ordem para os seus sonhos. And if God gives orders to your dreams. Os seus sonhos serão ressuscitados imediatamente. Your dreams will be resurrected immediately. Talvez você esteja na situação de Jairo. Maybe you're in the situation of Jairus. Muitos sonhos pessoais da sua vida? Sonhos, projetos, Casamento. Talvez algumas coisas estão dando errado. Não está funcionando. A empresa. Uh, your work. Talvez os filhos. Talvez, uh, your children. Talvez seu ministério. Talvez sua vida espiritual. Or your, your spiritual life. Oh, pastor, estou mal, pastor. Pastor, estou mal. Ah, não sei o que acontece comigo. I don't know what's going on with me. Ou talvez já morreu. Or maybe dead. Sabe o que, que nós temos que fazer, irmãos? Se livrar dos obstáculos. Be freed from these e um dos maiores obstáculos que nós temos em procurar Jesus... And one of the Sabe o que, que é? You know what it is? É a crítica. The critics. Criticism. Seus amigos. Your Eles agora vão me chamar de crente. Oh, vão dizer que eu sou fanático. Ou eu sou fanático. Ah, diz que agora eu estou indo na igreja para dar o dinheiro lá para o pastor. Ah, eu não quero que meus amigos falem isso. Ou talvez você tenha outros tipos de obstáculos. Talvez você se ache muito crente para ter que buscar Jesus. Talvez você pense que você tem que ser um bom cristão para buscar Jesus. Não, é. talvez você se acha muito crente. Talvez você acha que você é muito santo, que não precisa procurar Jesus. Maybe you think you're really really holy and you really don't need to seek or go after Jesus. Imagine o pastor tendo que procurar Jesus. Imagine a pastor needing to find Jesus. o líder do ministério de louvor, da da worship leader. Ai, meu Deus, se as pessoas não podem nem imaginar que eu tô passando por essa luta. Oh My goodness, people can't even imagine that I'm that can't even know that I'm I'm going through this Sabe o que eu chamo isso? Orgulho. Pride. Às vezes nós somos tão orgulhosos que não queremos procurar ajuda. No meu casamento está bem. Pode my, my my marriage is just fine. Pode deixar que os problemas do meu casamento eu mesmo resolvo, não preciso de ninguém não. não problemas meu casamento, já viu alguém assim, não? Não é? Está na hora. Está passando da hora já. É passado. Se você procurar Jesus mais rápido, vai ser mais rápido que você será liberto. O mais rápido e o mais rápido que você procura Jesus, o mais rápido você será liberto desses problemas. Talvez outros resolveram buscar Jesus. Pro, é, a, falar Jesus. com Jesus. To talk to Jesus. Aí, pastor, não sei o que está acontecendo, eu estou indo na igreja. Eu já falei com Jesus. I have, I've to Jesus. Mas está faltando uma coisa. We're one thing. Jesus tem que entrar em você. Jesus has to enter into you. Uma coisa é ir na igreja, irmãos. Uma coisa é ir à igreja. Agora é outra coisa quando Jesus entra na nossa casa. Mas é outra coisa quando Jesus entra na nossa casa. Jesus entrando nossa casa ele tem que ter autoridade. Ele tem que ter autoridade. Você tem que dar autoridade para Jesus. Quando Jesus entrou naquela casa, o que foi que ele fez? House, Mandou todo mundo para fora. <risos> Por que ele, ele tinha autoridade de fazer isso? Se ele tinha essa autoridade, foi porque o dono da casa deu autoridade. O que, que aquele povo ia pensar, hein? Ih, Jesus metido, hein? Jesus, Nose. oh nosy, nosy Jesus, ok. Como é que chega assim na casa onde tá vendo que é velório? Here, Jesus came, came into this place where we're having a uh, like a funeral. E aí ele bota todo mundo para fora? And he's everybody out. Que falta de respeito com o defunto! And, and what a lack of respect for the deceased. <risos> Só que Jesus sabia que não ia ter defunto mais ali. Só que Jesus sabia que não haveria mais alguém morto ali. Quando Jesus, quando você convidar Jesus, você tem que dar autoridade para Jesus. Quando você convida, Jesus. você tem que dar autoridade. autoridade. E precisa deixar ele tirar tudo aquilo da sua vida and you have to let him take everything out of your que ele mesmo não quer que às vezes está atrapalhando a sua fé não tá deixando você crer ou tá trazendo divisão em você mesmo divisão, a... the to bring a divisão Está uh, trazendo divisão na sua vida, separação. It's entendendo o que que dizendo? Eu amo tanto Jesus. Oh, I love so much Jesus. Eu gosto tanto de ir à igreja. really like Mas eu também tenho meus amigos. But my friends. Eu tenho minhas festas. Eu tenho minhas, partias, eu tenho minhas coisas. Tenho minhas coisas Não, irmãos, nós temos que tomar uma posição. No, have position. Não importa as críticas. Importa o, que o que importa é o que Deus vai fazer na nossa vida. What's é é Às vezes nós estamos também com outros problemas com Jesus. And sometimes Falando que Jesus, está Jesus. está demorando demais. E falamos como Marta e Maria. As irmãs de Lázaro. Senhor, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Senhor, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas Deus permite certas coisas acontecer na nossa vida, não é verdade, irmãos? Enquanto isso, Ele está trabalhando na vida, na nossa vida, na vida daqueles a quem nós amamos. Ele está trabalhando em várias situações. Mas Jairo fez um papel muito importante. Jairus had a, a very important role to play. Ele foi até Jesus interceder pela sua filha. Ele foi, ele Jesus, para interceder por sua filha. Por que ele fez isso? Porque havia esperança no seu coração. ele Ele sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. Ele sabia que Jesus fazer alguma e aquilo que nós temos que fazer, that, that that ninguém vai fazer por nós. Qual é o seu sonho que está morrendo? Talvez você já perdeu todas as esperanças. Não perca. Lute. Vá até Jesus. Go to Jesus. Incomode o mestre. And bother the master. Ainda que alguém tente te impedir and if somebody tries to, to stop you, você não seja impedido. Don't, don't be stopped by it. Se alguém disser pare porque não está adiantando. Someone says, stop? Porque não está funcionando. Because it's just not working. Continue. Keep going. Se alguém falar, pare de incomodar Deus. Says, faça como a viúva que Jesus contou a história. And, and, faça como aquela viúva que Jesus and, contou a história. And, uh, e Jesus contou a história dela. That, that the, the Ela perturbou o juiz. Até que ele julgou a causa dela. Você quer que Deus julgue a sua causa? Não se preocupe. Existe um tempo certo para todas as coisas. Às right vezes nós queremos resolver as coisas da nossa maneira, não é? E a gente acha que pode, né é? <risos> estava compartilhando com a minha esposa esses dias. Esses dias estava uma angústia muito grande no meu coração. E sim, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu comecei a orar a Deus. Deus me mostra o que fazer. É? Aí eu fui para a Bíblia. And so I went into the Bible, e went aí o texto que eu tinha dado para outra pessoa, é o texto que eu tinha lido para outra pessoa. Que é interessante quando você tem uma Bíblia dessa aqui assim. Uh, it's when you have a Bible like this one here. Aí você fecha o olho. And your eyes, quem nunca fez isso aqui? And who's done that? Aí você abre a Bíblia e põe o dedo em cima. quem nunca fez isso? Assim? Who, who, who has not ever done that? Todo mundo já fez, né? Everybody's already okay. done that, Eu Também já fez. Yeah, I've done it too. Mas aí como a Bíblia era no, no meu tablet, eu não tinha como fazer isso. Não dava para ficar, abrir e ficar... Isso que eu não sabia, né? Mas Deus trabalha de maneiras interessantes, né, irmãos? But God works in ways, eu tinha lido o texto para outra pessoa. I had read the Bible for else, a text. Então, quando eu abria a minha Bíblia no tablet, so to, tablet, estava já aquele texto preparado para o meu coração. E o texto dizia assim, se o Senhor não edificar a casa, and, and it said, if the, the Lord não construir a casa, o que, que diz o verso? Em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, and if, if the Lord Uh, Guarda a cidade, protege a cidade. O que diz? Em vão trabalha os vigias, os guardas, a polícia. Então, so in vain work the, the police or the or the guards, centurions, right? É ou não é verdade? O okay. que, que nós podemos fazer? What can we do? Crer. Believe. Procurar Jesus. Seek. Jesus. Não perder a esperança. Don't lose hope. Clamar. Cry out. Ter paciência. And have patience. Porque Jairo me ensina muito aqui, irmãos. Because Jair has taught us a lot here. Paciência. Patience. Deixar o orgulho de lado. And, see, and leave your, your pride aside. Precisa de ajuda? Vá em busca de ajuda. And if you need help, go seek help. Peça oração. Uh, Seek prayers. Não, é, Seek Numa reunião, peça oração. Pede oração. Uh, so in a, in a, in a meeting, eu conheço gente que não pede oração, mas nunca. But, that have, that Para, será que tudo está bem na vida dessa pessoa? Claro que não. Não precisamos abrir a boca e dizer, eu preciso. Eu preciso de um milagre. Nós temos que ter a humildade para fazer isso. Às vezes é por nós mesmos. Né? And it's, it's of Tem que orar e pedir, Senhor, repreende a arrogância desse coração. Pray, oh, Lord, uh, <risos> repreende a arrogância desse coração. Repreende. É. Me ajuda, Senhor, preciso ser humilde, quebrantado de coração. Oh, Lord, help me, and, and make me humble. Eu Nunca vi alguém fazer um pedido desse assim na reunião de oração, né? Seria never, interessante. Nunca vi pessoas oração. Mãos, peço oração porque ultimamente eu ando muito orgulhoso. Uh, <risos> irmãos, estou pedindo oração por mim Porque eu, ultimamente eu ando muito orgulhoso Vamos convidar Jesus para entrar na nossa casa, irmãos Vamos uh, Jesus para entrar você vai, vai pedir a Jesus para entrar na sua casa? Are you going to Jesus into your home? A nossa casa não é só o prédio, não é as paredes. Nossa casa é a nossa vida. Our, our home is our life. Ok? E nós, nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração. Nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração. Se você é pai, se você é mãe. If you are father or mother, e você, quando você diz, Senhor, entra na minha casa. And say, Lord, enter into my house, cura meu filho, cura minha filha. Cura minha esposa. Heal my wife, cura meu casamento. Cura casamento. Cura-me mesmo. Heal me. Jesus vem, irmãos. Jesus comes in. Tenha paciência. Just have Mesmo que o seu sonho já tenha morrido. Even if your dream has died, ele tem poder para trazer a vida a esses sonhos. Ele, quando ele traz um sonho, ele traz o sonho restaurado. Dream, restored dream. Aquela menina estava muito doente. That little girl was very sick. E ela morreu. And she died. Mas quando ela ressuscitou, but when she was resurrected, ela já não estava mais doente. She wasn't sick anymore. Ela voltou boa. She returned good again. Deu alguma coisa para ela comer. And he said, give her something to eat. É assim que Deus faz. That's the way God does Como it. se em pé. Please stand. Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord. Deixa a tristeza do lado. Joga fora essa tristeza. Just get rid of that sadness. Coloca no seu coração a alegria que vem do Senhor. Put into your heart the joy that comes from the Lord. Se você não está sentindo vontade de ter alegria, diz assim, Deus. Eu preciso dessa alegria. Então, need A Bíblia diz que a alegria de Deus, a alegria do Senhor, é a nossa força. The Bible says that the joy of the Lord is our strength. Então, às vezes você está tão, tá tão fraco porque você está triste, tá uh, triste e você quer continuar triste. Porque você acha que se você ficar triste, you think if you can, if you're sad, você vai se sentir melhor. Going to feel é ou não é verdade? True. Mas a verdadeira alegria quem dá é Deus. But the true joy, I'm sorry. A verdadeira the true, alegria quem dá é Deus. The true, the true joy that is from God. Ele enche. Ele. A Bíblia diz que ele Derrama o óleo da alegria em nós. O óleo da alegria em nós. Você quer desse óleo? Quem quer esse óleo? Levanta sua mão. Amém. Mantenha sua mão levantada por um momento. Senhor, olha para essas mãos levantadas, Senhor. Olha para essas mãos que estão levantadas. Look at the hands that are, that are raised. Todos que estão com as suas mãos levantadas creem que Tu podes fazer algo. All of those that have their hands raised believe, O oh Lord, that You can do something. E aquilo que nós precisamos de Ti, Pai, é desse óleo da alegria. And what we need from You, O oh Lord, is this oil of happiness. Derrama desse óleo sobre nós. Pour out this, this oil upon us. Apaga a tristeza. Get rid of the, the, the, the e entra na nossa vida. come into our life. Entra na nossa casa. Entra into our house. Cura nossa alma. Cure our our our souls. Restaura os nossos sonhos. And our dreams. Declare Senhor uma palavra como aquela que Tu falou para a menina. E declare a Word, oh Lord, como você fez para aquela Em nome de Jesus. A nossa casa. Nossa casa em, qualquer situação, em qualquer situação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olá para você que ficou até agora assistindo o nosso culto. Para mim, para nós, para a nova geração, foi um prazer. Nós nos sentimos muito honrados com a Tua presença. Não importa onde você esteja